de cada ano. A pré-temporada de qualquer esporte é um período mágico. É quando os sonhos são permitidos, não há erros e a possibilidade de fracasso é vista como absurda. É um momento de fé, de crer que o restante do ano será fantástico. Talvez como a caminhada de Dorothy pela estrada de tijolos amarelos em O Mágico de Oz. Afinal, tudo é possível. Na Fórmula 1 é um período de terminar os preparativos dos carros que em algumas semanas tomam as pistas. Só que antes disso, as equipes têm de apresentar seus bólidos e pinturas. Muitos modelos que posam para as fotos em janeiro e fevereiro não são os mesmos que vão acelerar de fato. Mas tem outro fator nisso tudo, a aparência. Para preservar a verdadeira face dos carros, é comum que as equipes apresentem pinturas bem diferentonas. E às vezes esses carros mascarados chegam aí para pista em períodos de testes. Separamos então 10 pinturas que foram apresentadas e nunca chegaram à temporada. Antes de tudo, eu já queria pedir para você deixar o seu like, e também não esquecer de se inscrever aqui no canal do Grande Prêmio e claro, ative o sininho para não perder nenhum de nossos conteúdos. Em 1997. Anos 90, McLaren. É quase impossível imaginar um carro da equipe sem o vermelho e o branco dos títulos de Senna e Prost. Mas foi exatamente o que aconteceu nos testes de pré-temporada de 97. A equipe apareceu para testar o carro num tom de laranja fosco. É parecido com o atual, mas na época eram as cores das origens da equipe nos anos 60 e 70. Só que para o começo do campeonato, a pintura também seria nova. Toda prateada, com detalhes em vermelho, no visual dos títulos de 98 e 99. Renault 2002. O azul e o amarelo da Renault nos anos 2000 são icônicos. Mas nos testes de pré-temporada de 2002, a escuderia francesa colocou na pista uma pintura que parecia incompleta. Como se fosse máquina de uma daquelas categorias que já enxerga a falência. Um visual bem simples, no branco e amarelo, que também estão na história da companhia. Red Bull 2004 Antes de estrear na Fórmula 1 em 2005, a Red Bull começou seus testes já em 2004. A proposta de carro era muito interessante. Inspirado na marca de energéticos, o carro apresentado se assemelhava a uma lata. O latão mais rápido do Velho Oeste. Mas os carros foram modificados para a temporada regular quando os taurinos escolheram as cores que se tornaram tradicionais. Honda 2007 Simples, elegante e bonito. O carro de testes da Honda apareceu todo preto e com uma proposta diferente. Até porque a equipe quis apostar numa pegada ecologicamente correta durante a temporada regular. Por isso, a pintura foi bem inovadora e diferentona. O carro oficial, no entanto, era bastante esquisito. Spiker 2007 Para homenagear as raízes holandesas, a Spiker apareceu nos testes de pré-temporada com um laranja forte e brilhante. Só que em fotos e transmissões de TV, a cor parecia mais avermelhada, longe do objetivo da equipe. Um fracasso homérico. Por isso, na temporada, decidiram partir para um tom de laranja mais controlado e com pedaços acinzentados. Enfim, a paleta de cores desejada. Force India 2008 Um carro muito diferente dos vistos antes. Após a aquisição da Spyker por um magnata da Índia chamado Vijay Malia, a equipe decidiu usar um trio de cores elegantes nos testes. Bordeaux, branco e com detalhes em dourado. Mas a real pintura de estreia da Force India foi completamente diferente. Um tom bem mais quente de um vermelho alaranjado com detalhes em dourado. Williams 2014 O carro de testes da Williams de 2014 teve um azul muito parecido com o que a equipe lançou mão em 2022. Ou seja, um tom bem escuro. O motivo foi o acordo com a Martini, que ainda estava em discussões no começo daquele ano. Fechado o negócio, o carro real foi bem diferente. Teve uma pintura toda branca, com detalhes em azul e vermelho, e com a Martini estampada atrás. Red Bull 2015. A camuflagem preta e branca e de formas irregulares, meio psicodélica, transformou aquela pintura numa espécie de anos 1950. Foi uma referência aos navios aliados durante as guerras mundiais. A missão era esconder as nuances do carro e terminou por ser bem-sucedida, embora um ou outro detalhe pudessem ser vistos. O carro oficial foi padrão, azul, amarelo e vermelho. Red Bull 2018 Camuflagem digital Essa foi a ideia da Red Bull para abrir os trabalhos em 2018. Projetado em azul e cinza, dava um ar de elegância e agressividade. Mas durou pouco, só um dia. O carro foi utilizado apenas para um shakedown, já o carro real seria com a pintura de sempre. Alfa Romeo 2019 Um carro recente para a lista. Alfa Romeo chegou às pistas em Fiorano para um shakedown no dia de São Valentim de 2019. Como ainda não tinha apresentado o carro para a temporada, apostou numa pintura bem diferenciada. A base preta recheada de triângulos em vermelho com corações e flores. Na hora de correr, o time de Rio voltou ao jogo tradicional. Um vermelho puxado para o Bordeaux, em conjunto com o branco. E você, consegue se lembrar de outra pintura marcante em testes da Fórmula 1? Comenta aí! Mais uma vez, queria pedir para você não esquecer de deixar o seu like e também se inscrever aqui no canal do Grande Prêmio, se você não for inscrito. E claro, ative o sininho para não perder nenhum de nossos conteúdos. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, espero que você tenha gostado e até a próxima.